Aparentemente, os boatos do FNX está saindo do time da Imperial Podem ser verdadeiros O que vai causar um grande impacto No adesivo do jogador FNX do último Major, a Yantrap 2022 E foi confirmado que no dia 8 Do mês de agosto, vai sair A promoção de 75% de desconto Das cápsulas, junto com isso As cápsulas também vão ser removidas Do menu de compra dentro do CSGO Portanto, vão começar valorizações Em adesivos desse último Major E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje hoje, principalmente sobre os investimentos e adesivo da FNX, vamos dar uma analisada nos gráficos o que que tá rolando parem, parem um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena agora temos o K-Drop que boa ah, ah, ah. K-Drop skin caro é mais simples do que pensas eram rumores realmente de que o FNX não iria jogar o próximo Major, que então os adesivos seriam os últimos dele, faria ficar mais caro. Mas agora ele mesmo confirmou, quando foi perguntado no Instagram se ele iria jogar o Major Brasil, o FNX respondeu que não vai jogar infelizmente, mas vai estar tá lá com a torcida para dar atenção e carinho e tal. Então isso indica para gente que ele não vai continuar na Imperial, já que ele já está revelando no futuro que não vai no Major do Rio. E com essas notícias a respeito do FNX não jogar no Major 2022... Isso deu uma aumentada na demanda por stickers do FNX É o que a gente vai conferir agora Porque possivelmente vão ter uma nova alta nesses adesivos Especialmente agora que as cápsulas vão sair do CSGO Então são esses quatro No vídeo que eu fiz a respeito desses adesivos Eu falei que eu particularmente estou mais interessado no FNX dourado A gente vai ver aqui que o FNX Gold é o que mais segura valor Ele está sendo comercializado aqui na casa dos 200 reais E ele chegou num topo de 297, mano Realmente valeu Valorizou demais depois dos primeiros boatos e agora tá sendo confirmado. Eu acredito que vai bater um novo topo acima de 297 reais. Por isso que eu tô guardando os meus adesivos dourados aí da FNX que eu comprei bem abaixo. Comprei por 70 reais cada. Tô me dando muito bem segurando esses adesivos aqui. Aí logo depois a gente tem a FNX holográfico Eu sinto que quanto mais caro fica o adesivo, mais estável ele acaba ficando. Então a gente já vê aqui o gráfico da FNX holográfico Ele já foi um pouco mais volátil. Ele chegou um topo de 36 reais. Agora despencou, tá com custando 16 mas mesmo assim quem comprou antes desse boom tá com 100% de lucro ainda comparado com dourado quem comprou antes desse boom a 70 reais como eu tá com 200 de lucro bem melhor se a gente olha o fnx glitter esse daqui eu realmente não tinha entendido o preço no hype ele chegou a custar 4,50 reais antes ele custava cerca de 60 centavos mano e aí deu uma corrigida realmente voltou para 1,60 agora tá valendo 2 reais mais ou menos esse adesivo ainda assim uma valorização muito boa mano também chegou a segurar aí no triplo do preço que ele tava antes desse hype. Então, muito bom. Mas essa galera que comprou aqui nesses topos e tal, realmente foi a galera desesperada, que achou que tava fazendo um lucro, que o adesivo tinha subido muito, ia ser lua. Mas eu falei no vídeo, que, talvez, se esses preços iriam ser corrigidos, né? A primeira vez que eu falei do adesivo da Fenex Só pra finalizar, o adesivo mais baratinho aqui também, deu uma valorizada absurda, mano. Não achei que ia manter aqui perto de 90 centavos. Antes do hype todo, ele tava 18 centavos e agora tá quase 50, mano. Esse aqui também tá uma valorização absurda. Bom, galera, agora que já cobrimos aí os adesivos da FNX, deixa eu já dar uma palhinha pra vocês de quanto que eu lucrei se eu vendesse os meus adesivos da FNX agora, no momento, né? Esses 30 adesivos aqui eu conseguiria vender por quase 4 mil reais e eu investi mais ou menos 2 mil pra comprar eles. Então eu já tô com quase 100% de lucro no adesivo da FNX baseado no boato que ele sairia. Agora que realmente isso vai se confirmar, mano, eu acho que esse adesivo aqui vai dar mais uma decolada, pode ser que duplique de novo. Porque somado com a saída dessas cápsulas por mais que existam muitas no mercado Isso aqui sempre faz com que o preço dos adesivos E das próprias cápsulas suba E aí o um segundo investimento que eu queria falar Que eu fiz, que foi muito bom, foi o ROX holográfico Já com o conhecimento de que as cápsulas vão sair do jogo no dia 8 A galera hypou demais o ROX E novamente ele deu mais um pulo no preço Eu falei pra vocês que era uma boa investir nesse adesivo holográfico Tô falando disso há bastante tempo E agora novamente vocês vão ver o salto que esse adesivo deu aqui no preço Quando a gente teve a notícia de que a cápsula ia sair do CS no dia 8, o adesivo tava basicamente aqui em 220, 240 reais de repente, bum, foi bater novos tops. chegou a ser vendido aqui um por 399 reais galera, tô com um lucro de aproximadamente 70% dos meus 10 rocks holográficos, devia ter comprado mais, mas de qualquer forma, mano surpreendente lucrar 70% segurando esse adesivo aqui por duas semanas mais ou menos, poderia vender agora com um lucro muito top, ele tá vendendo por 400 reais na Steam, então aqui eu teria 4 mil, sendo que eu investi um pouco mais de 2 mil reais pra comprar esses rocks aqui. Dá muitos tons mesmo, mano. E por último, minha terceira grande aposta tá sendo no adesivo do Vini holográfico. Comprei alguns dourados também, mas eu acho que especialmente o do Vini combina demais com algumas armas verdes esse adesivo aqui. Pra vocês terem noção, eu comprei 60 Vini holográficos. Eu tô com uma média de valorização de 20% neles já, que é muito bom. Por isso que nem acabou ainda a promoção das cápsulas. E o Vini hoje não ficou pra trás também não, a média de valorização de 15% aí nesses Vini Gold que eu comprei. Então, mano, já tô ganhando dinheiro pra caramba e tenho investido nesses adesivos. Tô esperando acabar os contas que elas saírem do jogo pra gente ver ainda mais valorização e eu comentar com vocês aí a respeito do que eu acho que ainda vale a pena investir. Então, se vocês querem um vídeo relacionado a isso e também mais a respeito desse rumor aí da PNX que tá saindo da Imperial, que parece que tá se concretizando, parece que tá sendo um fato, deixem aí nos comentários que eu posso fazer mais vídeos. A gente se vê no próximo, tamo junto, um abraço, falou!